Bem-vindos ao canal do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do Youtube EconoMirna. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre quatro passos para a educação financeira das crianças. Eu sei que você, pai e mãe, tem dúvidas sobre a mesada. Será que vale a pena dar mesada ou não? Quando começar a educar financeiramente o filho começar a falar sobre dinheiro e sobre investimentos? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou conversar sobre isso e muito mais com vocês. Passo de número 1. Um, converse sobre dinheiro com seu filho. Qual a idade ideal para começar a falar sobre dinheiro com ele? Essa pergunta eu recebo bastante nas minhas redes sociais e eu sempre respondo o seguinte. Sabe quando o seu filho quer algo e ele diz o seguinte para você? Papai, mamãe, é só você passar o cartão de crédito. Pois então está na hora de você conversar a respeito de dinheiro com ele. Quando o seu filho te pedir algo, por exemplo, uma bicicleta, ao invés de você falar para ele eu não tenho dinheiro ou meu filho na volta a gente compra ou até mesmo falar que aquilo não é uma prioridade nesse momento Aproveite para trabalhar com ele a questão do imediatismo e um plano de ação. Você pode dizer para ele o seguinte, filho, vamos para casa pensar e se depois de três dias a bicicleta ainda for o seu sonho, a gente vai esquematizar aqui como vai ser possível realizar esse objetivo. Vamos traçar um plano de ação. Não é muito melhor? Passo de número 2. Ensine qual o objetivo do dinheiro. Quando a gente começa a falar sobre dinheiro com as nossas crianças é importantíssimo, é fundamental que fique claro para elas que o dinheiro ele é um meio para que você consiga realizar sonhos materiais. Então ensine que o dinheiro ele é um meio e não um fim por si só. Logo, é importante você perguntar qual o sonho que o seu filho gostaria de realizar. É uma bicicleta, é uma boneca, é um videogame? Pergunta para ele. Até porque são sonhos que nos dão a motivação necessária para poupar e investir todos os meses. Tá gostando desse vídeo? Deixa o like pra gente. Passo de número 3. Dar a mesada a semanada o seu filho. Muitos pais, eles se perguntam, será que vale a pena a mesada? Será que o meu filho, ele não vai ficar mal acostumado? De ficar ali recebendo um dinheiro fácil, né, todos os meses, sem trabalhar por isso? Pois bem, é preciso entender que a mesada ela é sim uma excelente ferramenta para ensinar para o seu filho sobre o planejamento financeiro desde a infância. Porque assim ele já vai aprender a cuidar do dinheiro que vai receber lá no futuro, quando ele começar a trabalhar. Ele já vai saber exatamente o que fazer com o dinheiro. Mas, Mirna, né, como dá a mesada, você deve estar se perguntando. É só entregar para ele todo o dinheiro e falar para ele juntar tudo ou entregar para ele o dinheiro e falar para ele gastar com o que ele quiser? A palavra-chave aqui é o equilíbrio. O ideal é que metade do valor da mesada seja destinada para o sonho que ele estabeleceu e a outra metade para o consumo imediato. Assim ele vai entender que o dinheiro serve para realizar sonhos no futuro e também para usufruir no presente. Fazendo assim quando ele receber o salário dele futuramente ele não vai simplesmente pegar aquele dinheiro e sair gastando tudo e nem vai querer reter todo aquele dinheiro. Ele vai ter o equilíbrio entre o poupar, investir para o futuro e consumir no presente. Uma outra dúvida muito comum é semanada ou mesada para o meu filho. Se ele for muito pequeno, a semanada é sim mais indicada porque eles não têm essa noção de tempo. Porém, se ele já for maior, a mesada é o mais indicado. Passo de número 4. Converse sobre investimentos. Obviamente que se o seu filho ele for muito pequeno, você não vai ficar conversando com ele sobre CDI, taxa Selic, Previdência Privada, nada desses nomes e termos do mercado financeiro. Porém, você pode se ensinar sobre o conceito de investimentos, que é de fato a multiplicação dos recursos. Um exemplo é você fazer o papel do banco e assim sugerir para que ele empreste para você o dinheiro que ele tem poupado para realizar determinado sonho e assim lá na frente você retornar esse dinheiro para ele com juros. Ou seja, ele vai receber mais do que ele te emprestou. E vale lembrar que basta o seu filho ter um CPF para você conseguir abrir uma conta de investimentos no nome dele aqui no BTG Pactual. E é um processo super simples. Primeiro você deve abrir a sua conta de investimentos e é gratuito, viu gente? O link tá aqui na descrição do vídeo e depois mandar um e-mail para o cadastro.btgpactual.com e solicitar a abertura da conta do menor. Assim, se seu filho já for um adolescente, você pode inclusive investir todos os meses para ele e ensiná-lo na prática como funciona o mercado. Alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa aqui embaixo nos comentários que quem sabe eu volto no próximo vídeo esclarecendo a sua. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.